Voltei, galera, agora para mostrar a vocês como é que está depois da arrumação da casa, depois daquela bagunça toda que tira móveis, bota móveis. É porque não tem muita coisa, então você está comprando aos poucos. então E como nós já pretendíamos não ficar em Penonomé, a gente já estava com... com já tava com pensamentos, né, de vir para Santiago e então a gente comprou as coisas muito básica mesmo, muito conforme eu falo para a Liana, nossa casa é casa de camping, é só desmontar e colocar no caminhão e, e vamos embora. Então e aqui a gente vai comprando as coisas aos poucos aí sim. Então eu vou mostrar agora para vocês como é que ficou a casa e a varanda, né? Então amei essas plantinhas. Olha que coisa fofa, as babosas aqui, eu e Brenda estávamos desesperadas, isso aqui é a entrada da casa, né? A gente entra por ali, vocês estão vendo, aí sobe essa escadinha aqui, por... confesso a vocês que eu já, já, já entrei por aqui, ó. Já entrei por aqui, e já subindo por aqui Eu falei assim, gente, não é possível Como é que a gente sobe por aqui? Que lá é o quintal que eu estava lá atrás Eu já estava lavando bota já hoje Porque aqui é assim, você tem que aproveitar amanhã para lavar Porque a tarde tá, começa a chover A bandeirinha ali que o Leandro colocou A bandeira do Brasil e do Panamá então, aqui, ó, pro povo ver Somos brasileiros, tá, galera? Então vamos entrar Brenda e Enzo hum. assisti... Dá um oi, Brenda Dá um hum, oi, Enzo mãe, mãe. <risos> <Só olha. risos> Brenda assistindo divertidamente Quem foi que botou o filme? Você ou Brenda, Enzo? O que foi, Brendinha? Você adora vídeo, Brenda não, eu já eu tô tô oh, Que triste então, Vamos embora, galera, isso aí é minha a decoração que eu fiz né básica mesmo então vamos lá só Sandro já tinha dito né que aqui é o comedor né Ó, eu arrumei assim basicamente essa mesinha aí a gente usa de vez em quando pra tomar café de vez ou não sempre para tomar café mas aí quando a gente termina de tomar café bota os computadores tudo aí em cima né e a gente trabalha o Ed trabalha eu trabalho editando vídeo e assim vai, isso aqui é o corredor. quebrando. É o que Brenda? É passílio, que coisa fofa da mamãe. Aí aqui ficou a minha cozinha, né? O meu fogão ali. Geladeira, também chegou. A gente tava sem geladeira, a gente tava tomando tudo água quente, a torneira. E essa aqui é minha área. Coloquei essa máquina aqui porque eu tinha colocado ali no canto. Ali onde tá a escadinha. Só que a porta não fechava. Aí ficou complicado, né? Aí ali é o cantinho da Sasha. Aí eu resolvi colocar essa máquina aqui. E assim fica, né? Até depois a gente dá um jeitinho. Então vamos pro quarto dos meninos. Como é que ficou? Ali, ó. Gemido. E ficou assim o quarto deles... Pequeno, só da mesma para as camas deles e essa cama aí, porque se colocar uma cama normal não iria dar. E ali tá ó, o patrão ali trabalhando. Dá oi, patrão! Não é, não, Sem internet vai trabalhar como? Ah, é verdade! Sem internet não tem como trabalhar. Nossa, que ficou no chão mesmo. Depois a gente compra uma cama, né, Leandro? Não, não, Leandro fala isso, gente. Não, meu negócio é estilo japonês, é japonês, né? Meu negócio é estilo japonês, meu negócio é dormir no chão. eu o ah, tá, vai pensando, né? E conforme vocês tinham vídeo no, visto no vídeo do Santos, você não falou, o banheiro? Então eu vou mostrar vocês o banheiro agora. E olha, o banheiro ficou assim, o banheiro é grandinho. Não é pequenininho, mas também não é enorme, gigantesco. Mas dá. Que eu estou no último canto do corredor. E assim, gente, a minha casa ficou assim, né? Ficou arrumadinha. Isso aqui é a tela, né, que a gente coloca uma tela por causa de insetos, moscas, coisa chata. E vou mostrar vocês de novo aqui o meu quintal, que vocês já tinham visto. Olha. Graviola ali crescendo, os limõezinhos para fazer caipirinha. Na mão ali em cima. E é assim. Então, gente, eu vou finalizar. Né? Só mesmo mostrar a vocês como é que ficou a casa depois da arrumação. Pra vocês terem uma noção. E vocês já sabem, né? De vez em quando eu gravo vídeo, porque não é nem sempre. Porque, às vezes, eu tô muito dentro de casa e não saio. Essas coisas todas. Então, o interessante é mostrar pra vocês só o interessante daqui. Tá bom? Tchau!